perto da praia dos machados para os alterinhos. o que é que temos nós aqui? parece que estamos no safari, é meus amigos, é para isto, girafas hein? e avestruzes olha para o espetáculo quais girafas? isto é zebras? É estamos a <risos> deixar a apanhar só mais <risos> zebras e avestruzes, olha vê uma, vem até connosco. Vê-la! vê a tão ansada, vê se não dá uma picada! É que ela tem um o pescoço grande! Vamos aqui filmar de perto, vê se não vamos... Uma a picada, é? Né? Aqui põe uma selfie! Pois que ela quer comer! É um suíte! Olha, ali, olha para isto! Oi! Não é de sticks, nem quer se nem queres comer a câmera! Peço o nosso jogo geográfico! Olha para isto! Olha Olha para Hoje um já perto perto. Essa é isto! Olha para que isto! Foi só uma parte, vamos continuar o nosso caminho. E cá estamos nós nesta fim de tarde de verão, é, é, início de setembro, 26 graus e estamos aqui na Praia dos Alteirinhos, mais praticamente no estacionamento. Temos ali na parte de trás da Zambujeiras do Mar, como estão a ver, e vamos agora para ali. Um estacionamento amplo, como estão a ver. Há alguns que havia aqui uma cascata, duvido um bocado, mas vamos investigar. Isto é um pouco de vento, praia dos Alteirinhos, ou de Mira. Isto agora deve estar a fazer muito ruído aí em casa, mas... Praia dos Alteirinhos, praia dos Abdeiros do Mar, para aquele lado. Vamos lá, ali ver à frente. E nestas ribas. Que é, espetacularia. A maré está a vazar. É, está agradável, não é? Praia dos Alteirinhos, é esta praia. Temos o um sol diferente, então vamos lá até mais à frente do o caminho. Então até já. Estamos a chegar Chegar aqui ao caminho que vai para a Praia dos Alteirinhos. e fica o WC não sei onde é que fica, mas já, mas já vamos ver depois no final. onde fica. Temos aqui os ecopontos, meus amigos. É? Nada de deixar listo na praia. Nada a de deixar listo na praia. Informação: de alteirinhos qualidade da água. Como podem ver: maneira azul. É? Aqui há alguma informação. vamos ver. Zona naturalista, onde o pessoal pode se descascar. Mas para ali, aqui. se for apenas pelos trilhos, se vai pelos trilhos, para Vicentina, ok. Pai dos Alteirinhos. Não são permitidos animais e vamos lá descer esta escadaria até lá abaixo. Então vamos lá, descer. deixar parar, mas o chão tem umas setas, que é por causa desta de, época de Covid-19 para o pessoal circular para a direita e o que vem é de lá circular para a esquerda Bixa, deve ser todo lado Temos ali mais escadaria Isto não é os passadiços do Paiva, nem é outros parecidos, mas também temos cá passadiços Epá, Escadas um pouco pequenas dia para frente é. vamos ver é bastante bastante agradável Praia dos Alteirinhos, aqui, ao lado das do mar, com a como já sabem. A localização vai estar no mapa, na descrição. Encontra-se o mapa todos os sítios que nós já visitámos. Esta praia também tem uma zona naturalista, mas zona pessoal, de pessoal pessoal pelada, sem roupa. Né? E a dita Cascata, que eles é aquela ali, mas vamos lá ver, perto. Aqui a zona do Salvador, e para aquele lado. Temos aqui, aqui a dita cascata, hein? Engraçada. Nós vamos aproximar mais. Isto é verão, mas ainda está a correr bem, é? Está aqui armado e ainda consegue apagar uma linha. A doce. E corre por ali, como estão a ver. Corre e vai ter o mar. Bem, espero que tenham gostado e até uma próxima. Sejam felizes. Obrigado por uh, se inscreverem e gostar do canal. Como estão a ver, nós viemos ali de cima, hein? viemos ali, sempre sempre sempre sempre viemos. Estão a ver até o então, um caminho relativamente acessível. Para cadeiras de rodas não, é como é óbvio, pessoas com problemas, mas de qualquer maneira uh, a andar é possível. em cima é agradável e cá temos nós o nosso WC como estávamos a prometer zambujeira do mar ali daquele lado WC para este lado aqui Agora vamos lá ver onde é que fica o WC Fica aqui. Estão a ver? Como é que eu sair? Boa tarde. Isso paga-se para... para usar o uso frio ou não? O quê? Paga-se? Não. Paga-se é tomar ducho. Ah, para tomar ducho? Sim. Quanto é que é? 2 euros? 3? 1,15€. Ah, 1,15€? Um sim. Ah, para tomar ducho é 1,15€. Um dá água quente, não é? É? Ah, sim. Ah, obrigado. Bom, como estão a ver, depois vindo da praia, um ire e podem tomar aqui um banhinho. Chegam a casa fresquinhos. Impecável. Vamos ver o mar. Ali a praia, mas não percebemos aqui. Também não vamos aprofundar muito, não é o motivo de vim cá esta zona mas para uma próxima vez isto é outro filme Vou ver também é muito engraçado Estamos a fazer o festival sudeste aqui perto no início de agosto aqui logo temos o parque de estacionamento de onde viemos Bem meus amigos tem sido o dia cansativo e agora acho que é que nós temos aqui leitinho cala é acho que vamos nos afrascar agora vamos lá aqui abrir um leitinho cala um para mim e para ele ouça e vamos lá Ah, tchim, tchim. Ah, até a próxima mas agora leitinho e uma sandocha de presunto opa Essa é só coisas naturais